É, muito bem, eu vou explorar essa solução aqui para fazer esse time-lapse. O projeto da Ezure chamado Unlock Earth Secrets. Basicamente ele vai fazer a mesma coisa que o, lá, o Sentinel, só que de uma forma melhor, né, que funciona. Vou mostrar aqui para você, eu vou abrir o Chrome. Então vou abrir o site. Para o LandSat, site não precisa cadastro. Para o Sentinel não. Para o Sentinel precisa de um, fazer parte de uma organização da ESRI. Mas para o Landsat você não precisa de cadastro. Então, Unlock of Secrets é o nome do projeto. Isso aqui são os aplicativos. Que a ESRI tem à disposição para você. Realizar essa investigação. Né, de, como ela mesmo fala aqui. Né, um conjunto massivo de imagens de satélites. Então vou verificar essa aplicação aqui, Landsat Explorer. Então, vou abrir aqui a aplicação. É uma aplicação muito boa, funciona muito rápida e vai atender os propósitos. Então, vou definir primeiro a área de estudo. Lábrea Amazonas Brasil. Dou um clique, clico nessa opção aqui, zoom para lá. Aproximei aqui de Lábrea. Então, estou aqui. Então está mostrando a imagem aqui livre de nuvens do dia 5 de agosto de 2020. Então você está vendo aqui a condição de Lábia, o cenário que é aqui em Lábia. A imagem Lenside. Aí aqui no Clock, no Time Selector, eu posso determinar o Range. Eu quero fazer um estudo de 2000 até 2020. Então posso ir até 2000 aqui, ele vai me mostrar a imagem de 2000. Então ele mostra um cenário como era é em 2000 e aquela de 2020 que, ele já, que a gente já conhece. Então eu clico aqui no perímetro urbano do município e ele vai fazer uma query com base em 20 das 46 cenas que ele encontrou para essa área. Então ele vai mostrar o antes e o depois. A query demora questão de 60 segundos mais ou menos ali. Na minha internet levou mais ou menos em 60 segundos. Vou esperar terminar a consulta. Muito bom, esse aqui é o seletor. O time selector. Ele, não tem, ele tem um swipe aqui, mas é para outra coisa. Ainda estou descobrindo como coloco as duas datas aqui para colocar no swipe. Mas a princípio esses pontos. Ele, ó, pick a point on the map to reset location. Então vou manter essa mesma posição. E na segunda instrução ele diz o seguinte. Pick a point on the graph to set image date. Então tá aqui. Se eu clicar na imagem de 2020. Eu consigo ver a alteração. Bem clara ali. A extração da vegetação. 2000, 2020. 2000, 2020. Então, estou tentando, tentando entender aqui agora. Isso aqui atende aos objetivos do que você falou. Mostrar o antes e o depois. Olha a extração, a remoção da vegetação nativa aqui. 20 anos depois. Então, a ideia é o seguinte. É, entendendo aqui a ferramenta, como que a gente define, como se fosse uma rota, né? um ponto inicial e o um ponto final, para depois fazer o swipe, que é esse swipe aqui, é dentro daquilo que, da, daquela perspectiva que você quer. Que é o swipe mostrando como a vegetação coberta e a vegetação exposta. Melhor, o solo recoberto pela vegetação e o solo exposto. Então, ele está me mostrando com base map o, o swipe. O, o swipe que eu quero fazer não é com base map, é com a imagem do antes e depois. Então aqui ele mostra uma opção aqui, configurar essa como uma camada secundária. Então estou tentando entender essa parte, mas a princípio isso aqui atende, é dá uma olhada aí e ver que o que você acha.